A gente vai fazer um vídeo. Então, gente, hoje a gente vai tentar virar egueu. Egueu. Para vocês que não sabem o que é egueu, é. Deixe like e se inscreva no, ta... no canal. <risos> Bom, para você que não sabe o que é egueu, é. Uh, eu também não sei explicar. Eu também não sei, gente, explicar. Egueu é tipo. Meu... Na <risos> vocês que não sabem o que é gay, é o um estilo gótico. Like, se inscreve no canal, gente. Escreve aí no link. Não Olha, eu vou ver. chutar você nesse quarto. Para <risos> você que não sabe o que é gay, é tipo um estilo gótico de 2013, só que menos cringe, tá? E com um pouquinho de doença mental, né? Não, Letícia, é isso. Nós temos de sobra. sobra. Vamos começar pelo que, Letícia? Hey! Ah. Hey! Você é burro. Bebeiro! Vamos começar nos maquiando. Bebe que? A gente vai virar bruxa. Ah. Vai ver esse vídeo sozinha. Você é muito chato. Não, não. Ela, gente, ela vai me maquiar. Eu me maquiar. Ela vai me maquiar sim. Ela, ela não é profissional. Então, gente, é um como é que eu vou começar essa maquiagem aqui? Começa começar pelo um bolo, Cala a boca, você não sabe de nada. Eu vou começar escondendo meus olheiros. Gente, eu tô sem olheiras. Sabe, Vai ficar uma bosta. <risos> eu tô de olho, viu? Gente... Vou me maquiar primeiro, depois eu maqueio ela. Vai passar a base, gente! Vou passar um pouquinho de base aqui. Eu não vou passar muito, não, porque eu acho que não precisa ter uma pele de, de cacto. Pronto, passei. Ela tá ficando bem feia, gente! Feia é você. Não, ela tá muito feia, gente! Ela tá muito linda, gente! Tá mostrando... E <risos> aí? Aí, gente, eu passei, um... eu passei ideia do que como é que eu vou me maquiar. Eu tinha visto um, um vídeo antes, mas eu não vi nenhum vídeo. Então, que é com cara, base e tal, vai ficar branco. Okay. Aí elas usam bastante blush. Eu acho que eu vou ficar parecendo uma palhaça, mas ok. Não vai fazer muita <risos> diferença também. Vou fazer um coraçãozinho aqui, mas não sei se vai dar certo não. Bye, bye, bye. Gente, então, eu refiz isso aqui porque é, tava muito bagunçada. Gente! Cadê? Ele tá aqui, que é um hidratante labial com cor, então não vai dar alergia, né? Espero. Você não seguiu Deixa eu ver direito aqui. Deixa eu ver. Tamo parecendo uma palhaça! Foi o vídeo, esse foi o canal. Não. não, né? A gente vai se vestir, né? De Gale. Vamos se vestir, porque a maquiagem não vai dar em nada. Meu... Letícia, pare de da... Fazer uns um coraçãozinhos. Veja aí. Isso, ficou? É, a Letícia ficou parecendo o Já eu fiquei. Tatiana fez coração pequenininho pra mim, olha. Eu tô parecendo um palhaço. <risos> Eu tô parecendo um Eguel. Tô ma maravilhosa! <risos> olha essa chuva, gente. Tá vendo? A chuva, gente. Abra aqui a janela pra fazer mais claro. Eu tenho, tenho que não é vestido, não, é blusa. Vamos ver se você tem blusa e short preto. Aqui, o short preto não é pra sujar. Seis horas e meia depois. Eu tô indeciso se eu, se eu boto essa ou essa aqui, porque eu... depois. Gente, tô linda. Não. Agora vamos vestir minha roupa, né? Porque Letícia já tá vestida. Eu vi que é mais um, um casaco assim, meio que de linha, sabe, sabe? De linha. E essa uma blusa preta e uma calça. Vamos ver como é que a gente vai ficar. Gente, não leve esse vídeo a sério, pelo amor de Deus, porque ficou uma, uma coisa mais linda que a outra. Era pra ter umas correntes, mas não tinha, a gente vai ficar assim mesmo. Eu vesti uma calça. e Uma calça, uma blusa por debaixo, que nem titia, né? E outra blusa preta, assim. que minha roupa, mostra a calça. A calça blusa... Que beleza! Gente, olha o meu look! Uma calcinha... É uma calça, não é uma calcinha. Vai! Uma blusa... Uma... A maquiagem... Mostra aí a maquiagem. E gueul. Não saia aqui fora! Eita, tem gente vindo ali! Tem gente vindo Corre! Ali. É o diabo! Dê like e se inscreve no canal Se inscreva no canal, né? Vai que a gente apareça por aqui de novo, quem sabe Ou gente, talvez eu nem poste esse vídeo uh, Aí nós, the, the Girl Vamos mostrar como a gente tá aparecendo A gente tá aparecendo um The É Nós estamos... Só que não <susurra> Cadê o um beijinho? Hum. Oi, Letty, não de pau de mim? Letty, pra cá Não ela ficou com raiva. vem cá, vem cá, vem cá. O que? Eu sou bom. É as eu pessoas acham raiva. estranho o, o fato de eu ter 20 anos e ainda chupar dedo. Por que, que as pessoas acham que isso é tão estranho? Gostou do vídeo? Não. Então, agora deixou-me contar, agora que a gente maquiou. A gente vai virar Egueu. Não tem ah, como tirar, não. Né? Vai ah, virar Egueu. Vai virar e Sai daqui. maquiagem, Sai daqui. <risos> não, não sai mais não, você vai virar aqui